E para todo brasileiro que está também no Japão e queira fazer investimento, esse é o aporte. Esse é o principal, Sr. fala um pouquinho da empresa. A incorporadora, a Magique, ela é uma empresa de 47 anos no mercado. Né? É, sempre trabalhou com produtos de médio e alto padrão. E desde que se iniciou Minha Casa Minha Vida, ela caiu para o segmento do econômico continuando com o um bom padrão de acabamento e qualidade. Tá? Então, nós temos uma infinidade de obras, todas com é, é, um bom padrão de acabamento e em todas as regiões de São Paulo. Eu tenho projetos prontos no centro de São Paulo, de alto padrão, como também tenho é, é, produtos no centro de São Paulo. Minha casa, minha renda com um bom padrão de acabamento. Quem quiser o telefone do Ferreiro que está filmando aqui é 011-95965-7005.